Oiê, oh yeah, tudo bem? Bom, meu nome é Esther, eu sou do primeiro ano B, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos. Primeiro, o que é métodos contraceptivos? Os métodos são utilizados para evitar uma gravidez. A maioria existente permite que seja feita uma escolha individualizada por parte da mulher, de acordo com seu perfil psicológico e físico, após o conhecimento de todos os métodos alternativos. Agora eu vou te mostrar um pouquinho sobre cada um deles, mostrando tanto os pontos positivos quanto os negativos, vamos lá? Vamos começar com a pílula anticoncepcional. A pílula é um comprimido que contém uma combinação de hormônios, geralmente estrogênio e progesterona sintéticos, que inibe a ovulação. O anticoncepcional oral também modifica o muco cervical, tornando-o hostil para o espermatozoide. As vantagens da pílula são que, além de ajudar a prevenir a gravidez, ela também pode ser usada para diminuir os sintomas da TPM, reduzir o fluxo menstrual e a cólica durante a menstruação, regular o ciclo menstrual, melhorar a acne, o excesso de pelo e ajuda a prevenir doenças inflamatórias pélvicas, cistos ou câncer do ovário. Em relação às desvantagens da pílula anticoncepcional, é que ela pode causar inchaço, dores de cabeça, varizes e náuseas. Além disso, em mulheres que possuem predisposição a trombose, pressão alta ou que fumam, a pílula pode causar a própria trombose e até AVC. A pílula é considerada segura para a maioria das mulheres. No entanto, também existem os seus riscos. Portanto, antes de tomar anticoncepcional oral, é importante discutir os fatores de risco individuais com o seu médico. Temos também o um implante anticoncepcional. O implante é um método que ajuda a prevenir a gravidez através de um pequeno tubo de plástico que é introduzido na parte interna do braço, embaixo da pele, pelo ginecologista, e que libera hormônios para o sangue de forma lenta, impedindo a ovulação e dificultando a entrada dos espermatozoides no útero da mulher. As vantagens do implante são que previne a gravidez ectópica, que é a gestação do óvulo fora do útero, alta eficiência na prevenção da gravidez, iniciando poucos dias após o implante, redução de tensão pré-menstrual, TPM, redução da menstruação e dentre outras vantagens. Embora tenha muitas vantagens, o implante não é um método contraceptivo ideal para todas as pessoas, já que também podem existir desvantagens, como período menstrual irregular, ligeiro aumento de peso, precisa ser tocado no ginecologista e é um método mais caro. Além disso, pode haver também possíveis efeitos colaterais, como perda de sangue irregular, surgimento de manchas na pele, náuseas, dor de cabeça e variações de humor. Agora nós vamos falar um pouco sobre o dispositivo intrauterino, conhecido como DIO. Ele é um método contraceptivo de dois tipos, o DIO Mirena e o DIO de cobre, em formato de um T que é introduzido no útero pelo ginecologista e que pode permanecer durante cerca de 5 anos, mantendo a sua eficácia. Essa técnica anticoncepcional é muito eficaz e não causa desconforto, impedindo a gravidez por a ação do cobre ou liberação de hormônios, que dificultam a fecundação. Temos também o DIO de cobre, que é um modelo de dispositivo de cobre que não envolve o uso de hormônio. A sua ação se dá por meio de ionização, que o cobre cria um ambiente hostil para a sobrevivência do espermatozoide. Suas vantagens é que é um método que não interfere no ato sexual e é um bom método para quem se esquece de tomar o comprimido todos os dias e à mesma hora, pois pode permanecer no útero por vários anos. Porém, também temos as desvantagens, pois ele precisa ser inserido ou trocado pelo médico. A inserção pode ser desconfortável, não protege contra infecções sexualmente transmissíveis como gonorreia, clamídia ou sífilis sem contar nos efeitos colaterais, pois ele pode causar dor durante alguns dias depois da colocação, levar a pequenas perdas de sangue nos meses seguintes e ainda pode aumentar o risco de infecções vaginais. Temos os mais famosos, camisinha masculina e feminina, o único método que protege do contágio de doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS ou sífilis, porém, para ser Eficaz, é necessário colocar a camisinha corretamente antes de cada contato íntimo, impedindo o contato direto entre o pênis e a vagina, evitando que os espermatozoides cheguem até o útero. Suas vantagens são que geralmente são baratas, fáceis de colocar, não causam qualquer tipo de alteração no corpo e protegem contra doenças sexualmente transmissíveis. O próximo método contraceptivo é o diafragma vaginal. O diafragma é um método contraceptivo de borracha em forma de anel que impede a entrada dos espermatozoides no útero, evitando a fecundação do óvulo. O diafragma pode ser usado várias vezes durante cerca de dois anos, e por isso, depois de usar deve se lavar e guardar em um local limpo. Suas vantagens é que ele não interfere com o contato íntimo e pode ser inserido até 24 horas antes da relação. Não incomoda o parceiro na maioria dos casos, o diafragma tem duração média de até 2 anos, não oferece riscos de passar para o útero, nem mesmo de se perder no corpo. Protege a mulher de algumas doenças sexualmente transmissíveis, de doenças inflamatórias pélvicas, clamídia, gonorreia e tricomoníase. Suas desvantagens Algumas pessoas podem apresentar alergia ao material do preservativo, que normalmente é látex. Além disso, o preservativo pode causar desconforto em alguns casais ou rasgar durante contato íntimo, aumentando as chances de engravidar. Também, caso haja uso de lubrificante, precisam ter o conhecimento do que foram feitos. Lubrificantes à base de óleo geralmente tendem a rasgar a camisinha. Porém têm suas desvantagens. Tem risco de falha, em torno de 10%, precisa ser colocado no máximo até 30 minutos antes do contato íntimo e retirado 12 horas após a relação, devendo ser repetida todas as vezes que tiver contato íntimo, caso contrário não é eficaz. Não oferece proteção contra todas as doenças sexualmente transmissíveis, ao ganhar peso a mulher deverá reavaliar o tamanho do diafragma, não pode ser usado no período menstrual, pode gerar irritações na vagina principalmente em caso de uso contínuo. Risco de infecções caso a higiene não seja feita da forma adequada. Também temos o anel vaginal. O anel é um dispositivo de borracha que é introduzido na vagina pela mulher, e a sua colocação é semelhante à introdução de um absorvente interno. A mulher deve permanecer com o anel durante 3 semanas, e depois deve retirar e fazer uma pausa de 7 dias para a menstruação descer, voltando a colocar um novo anel. Suas vantagens é que é fácil de utilizar, não interfere com contato íntimo e é um método reversível e não altera a flora vaginal. Suas desvantagens são que não protege contra DST, pode levar a aumento de peso e não pode ser usado em vários casos, como problemas no fígado ou pressão alta. Em algumas mulheres pode causar dor abdominal, náuseas, diminuição da libido, períodos menstruais dolorosos e aumentar o risco de infecções vaginais. Nosso próximo método é o anticoncepcional injetável. Ele é um tipo de método contraceptivo que pode ser indicado pelo ginecologista e que consiste na aplicação de uma injeção a cada mês ou a cada três meses com o objetivo de impedir o organismo de liberar óvulos e tornar o muco do colo do útero mais espesso, evitando assim a gravidez. Vamos às vantagens. Diminuição nas falhas porque a frequência mensal ou trimestral evita o esquecimento. Método reversível, a fertilidade da mulher volta ao para-uso da medicação. Redução do fluxo menstrual pode ser benefício para mulheres que apresentam um intenso fluxo menstrual, redução do risco de câncer do endométrio e diminuição no risco de doenças inflamatórias pélvicas. Porém temos as desvantagens, como a alteração na menstruação, Principalmente no início, a mulher pode apresentar sangramentos não programados e escapes ao longo do ciclo menstrual. A O fato de não haver sangramento menstrual uma vez por mês pode gerar preocupações em algumas mulheres que identificam a menstruação como um sinal de segurança do método anticoncepcional não prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, dor de cabeça, alteração no humor, redução da densidade óssea, efeito reversível para uso, e outras desvantagens menos frequentes, como tontura, inchaço e redução da libido. Temos também a laqueadura ou vasectomia. A laqueadura ou ligadura consiste no corte das tubas uterinas, também conhecidas como trompas de falópio. Já na vasectomia, que se corta são os canais deferentes, que levam os espermatozoides até a vesícula seminal. Vantagens de realizar a laqueadura tubária Dentre todos os métodos anticoncepcionais vigentes, a laqueadura tubária é aquela que apresenta o menor risco de gravidez. Economia relacionada aos possíveis gastos com outros anticoncepcionais não interfere na libido, não interfere no processo de amamentação também. Porém, ela tem suas desvantagens, pois ela não evita a transmissão de DST, e muitas mulheres se arrependem, e o processo, em alguns casos, é de difícil reversão. Tem difícil acesso nos serviços públicos, mesmo que seja um procedimento que é coberto pelo suíço. Também temos as desvantagens da vasectomia. Ele não é um processo de internamento, afinal o procedimento é simples e de rápida recuperação. Não causador, no máximo em alguns casos um breve desconforto. Ele é um método contraceptivo dos mais seguros para casais que não desejam ter filhos. Não interfere na capacidade de ereção. Temos as desvantagens da vasectomia. A vasectomia não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Durante os primeiros meses, é necessário o uso de um método contraceptivo adicional para evitar a gravidez. A reversão da vasectomia é um procedimento completo e trata-se de uma cirurgia cara e que pode não ser 100% eficaz. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e entendido o assunto. Relembrando, se você pretende usar qualquer tipo desses métodos contraceptivos, antes, procure um médico. É isso, tchau!